agora. E aí, você que está vendo esse vídeo agora, não se esqueça de deixar o um like, compartilhar com a galera e, sei lá, faz qualquer coisa aí. Valeu, um abraço, um cheiro E aí pessoal, a gente começa mais um vídeo aqui hoje, a gente começa mais um, impre... um... Primeiras Impressões, qual é o nome desse anime, do minha? Carole Karole Iturdei Você que tá vendo esse vídeo logo de cara não esquece de deixar o like que ajuda a fortalecer o canal e compartilha com a galera Caralho tudo, esse é um anime do do estúdio Bones ele é original, ele não tem mangá, não tem light novel o diretor é Watanabe Shinihiro que é o diretor supervisor e tem o Monotobu Hori para quem não sabe o Watanabe é conhecido por ter principalmente como sua grande obra o Call Bobby Bop de 98 mas desde 98 teve outros animes como Michiko Tohachin em 2000, é, Samurai Shampoo, pois bem Carol Tudor ele é um anime de música focado na dupla lógico e mostra primeiramente ela se conhecendo e tentando fazer sucesso tanto que mostrando anime é assim, uma coisa no Instagram Bom pessoal, eu gostei bastante desse anime. Acho que só o fato dele ser uma produção do mesmo criador de Cowboy Bebop a gente já cria uma expectativa muito grande. E assim, ele é, foi um anime que tinha tudo para ser um anime fraco. Levando em consideração a musicalidade que aparece nele e o tipo de música que aparece, que é bem simples. Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, ao a Shigatsu uso a gente vai pegar trabalhos extremamente densos, como Chopin, Rachmaninov e, e a galera que acompanha a música erudita densa, né? E são esses caras que compõem o centro, compõem a ideia central do, do Shigatsu. No, nesse anime, a musicalidade é mais simples, a gente vê que a musicalidade é bem mais simples, a música tem partes que são as meninas cantarolando. Mas ele tem uma coisa que, que lembra o tempo todo a animação do Cowboy Ball. A atmosfera é incrível, a ambientação é incrível, magnífica. E acho que é um anime com certeza, pessoal. Chamou a atenção nesse primeiro episódio, já por causa desses elementos aí. Que de todo esse primeiro episódio ele chamou a atenção. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. Só pelo simples fato de ser do mesmo autor do Cowboy Bebop E a gente percebe de fato que tem a mão do cara que criou o Cowboy B-Bop Então com certeza é um anime que dá pra dar uma conferida com força. Bom pessoal, esse anime, Carol e é um anime assim que. Realmente, assim, eu fiquei com vontade de acompanhar né? Assim, tem muitos elementos que me chamaram a atenção e eu como um fã de Cowboy Bebop, muito fã mesmo. É, a gente percebe, vê um pouco a parte da edição, como é, que, como é que a gente tenta... Eu tentei pelo menos ver como é que aconteceu essa parte da edição do próprio primeiro episódio e a edição é extremamente parecida com um dos episódios de Cowboy Bebop. Né? Precisa... É... os próprios quadros, né, o ângulo das can... das câmeras, o ah, os quadros de transição, extremamente parecidos com os de Cowboy Bebop. e se a gente olhar direitinho, são animes completamente diferentes e uma coisa que Gilmar já falou é sim, simplesmente o diretor desse anime ele dissesse, olha se passa no mesmo universo e na mesma era, na mesma época de Kababibop eu acreditaria simples assim eu, é, a todo momento, claramente eu vejo é, a vida das meninas ali acontecendo e pensando que em algum momento em algum, em, em algum lugar daquele universo tá lá, nave bebop e, e tentando caçar recompensas <risos> Bom pessoal, é isso, a gente finaliza mais um primeiro Impressão Se você gostou, a gente agradece assistir o vídeo até aqui Não esquece de deixar o like, compartilhar com a galera E é isso aí pessoal, um abraço e fiquem com o Javá o Se inscrevam aí e ative o sininho É isso aí Tchau, Tchau. Tchau. Começa a... a... Não, só por enquanto só, só, só fizeram uma conta no Instagram. E é um grande passo para um músico, um futuro que se passa um anime. É isso, se você quiser ser músico, crie uma conta no Instagram, é... no Instagram. E se inscreva no... E seja, siga os quatro cabras lá. Temos no, no Instagram. Por enquanto só. Eu podia ser músico. É, eu sei o que é uma clave de sol é, e sei fazer um desquete, maior então. Esquete! Esquete! Fui, um trocadilho, né, velho? É um trocadilho! <risos> puto! Como é que a gente <risos> faz um trocadilho da clave de sol, hein? Diga aí, eu preciso saber, Não, véio. é, você eu, eu só sei tocar, eu só sei tocar, <risos> eu só sei tocar. <risos> eu sei tocar, O que é que... o que é que Dunguinha mais toca na vida? Como diz o cara, uma... É... menino. Quebrar o um brinquedo é mais legal. Com certeza. É algo assim. Tá. Oh. Oxe, você tem que levado um choque, velho. Você tem ter um choque. Eu véio. botei a mão aqui, essa, essa mariposa, né? Começou a bater as asas. Oxe. Eu também pensei que era um choque, pô. Pela batida brrr, aqui na minha mão. Pensei que era um choque também, pô. Deixa eu lavar a mão aqui, que dizem que cega, né? Tchau, tchau, tchau. tchau. Vai, vai, carníssima. Bate embora. <risos> Bate embora.